E, você, e aquela ter... banda lá, que, que, que, que, que o piano eu... é de hidrocô, como é que é o nome? Que todo mundo vai colorido no estádio. É Coldplay? Uma... Coldplay. O Coldplay, bicho, ele faz... Você gosta Coldplay, mano? Não. Não? O Coldplay é o Luciano Huck, da, do, do, do, do rock mundial. É, é... O Coldplay hoje, apesar dos dois primeiros distúrbios... O u Play... também, né? Não, o 2 não. O 2 é outro. Ah, lá, aí não, não. u não, é, não, é, não, não é, não. O Coldplay... Ah, pegou no teu emocional. Ah, imagina, é que eu sou muito enfático. Não, não, o, o, o Coldplay, ele faz música hoje para aquele cara que põe pullover em sim, cima do ombro. De usa, bonito. usa sapatênis. Isso é bonito. Quando ele vai, ele vai de bermuda no show e tem o, o cintinho, cintinho que tem o um marinheiro. A ah, um E a menina. Calcinha apertada. É, é, calcinha apertada. Sabe perfeito. o João Dória Júnior? Né? É, e, a, e a menina, aquela menina que gosta de usar pulseirinha colorida. É o Luciano Huck. A hookização. Da... É, o é, é, é Assim como o J Quest é também o, o, uhum. o Luciano Huck do rock brasileiro. Mas você não gosta de YouTube? Não, o que você é gosta? muito chato. YouTube, você acha Pode dizer o YouTube chato? Uma bosta. Você modernas? acha bosta? Coisas modernas. Se você coisas escuta modernas, alguma coisa. Eu gostava do Swedish House Mafia, eu gostava do. O Dead Maul fez algumas músicas. Algumas músicas interessantes, porque as últimas músicas dele eram tudo lixo. Eric Prides também faz, é um bom produtor.